Estou aqui na Drone Show 2022. A gente viajou mais de 2.300 quilômetros para estar aqui nessa feira, se atualizando e entendendo como está o mercado de drone hoje. Bom pessoal, a gente está aqui com o Anísio Gonçalves da Terra Jump e ele vai explicar um pouco do, do produto que ele está ofertando no mercado aqui na Drone Show. E eu achei até interessante é, na ótica de que isso pode ser utilizado na indústria de minério né? e a indústria do segmento eólico. né? Nós estamos aqui na Drone Show lançando o Terra Landing. Terra Landing é uma plataforma de alto nivelamento inercial que permite que ela se adapte a qualquer tipo de terreno, inclinação, eliminando esses problemas aqui tão comuns na nossa área, que é poeira, interferência eletromagnética e obstáculos. Né? Ela funciona através de nivelamento inercial, se adequando à inclinação do terreno. Faz um alto nivelamento proporciona uma superfície plana e limpa para que o piloto tenha a condição de operar da forma mais segura possível.